Deixa que a gente explica. Fala, gigantes! Seja bem-vindo a mais uma aula de O Que Que. Hoje a gente vai falar sobre sistema linfático, galera. Como pré-requisito dessa aula, você precisa assistir a aula 1 de sistema cardiovascular, aula 2, e depois chegar nessa aula, porque a gente vai precisar de alguns conhecimentos. Kennedy... Circulação linfática existe no nosso corpo. Já vou explicar. Sim, na verdade, o sistema linfático, ele faz parte do sistema circulatório. Porém, a gente estudou anteriormente o sistema circulatório sanguíneo. Agora a gente vai estudar o sistema circulatório linfático. Qual a diferença, Kennedy? Primeiro, bora relembrar. Sistema circulatório sanguíneo, claro, tem que ter vasos sanguíneos, tem vasos sanguíneos no nosso corpo. Quem são eles? Artérias, tem artérias menores chamadas de arteríolas, tem veias, veias menores também chamadas de vênulas. Lembrando, galera, que o encontro de uma arteríola, que é uma artéria menor, com uma vênula, a gente pode chamar de capilar, é onde ocorrem as trocas gasosas. Capilares sanguíneos, tudo bem? Dentro também do sistema sanguíneo tem o sangue que é o sangue basicamente. O sangue, galera, ele é composto de plasma sanguíneo, que é a maior parte do sangue, tem tem água, eu tenho no plasma sanguíneo, eu tenho substâncias circulando no plasma sanguíneo, um pouquinho de oxigênio disso, é, é difundido, dependendo do do sangue se é arterial ou sangue venoso, grande quantidade também de gás carbônico. Então, esse é o nosso plasma. Tem anticorpos, e também, dentro do sangue, eu tenho os elementos figurados. Quem são os elementos figurados? Eu tenho as hemácias, também chamadas de eritrócitos. Lembrando que a hemácia, grande responsável pelo transporte de gases. Eu tenho leucócitos, que os leucócitos eles são os glóbulos brancos. E a gente tem também plaquetas que estão relacionados à circulação sanguínea. Kennedy, do que é composto o sistema linfático, a circulação linfática? Ele vem comigo agora que eu vou te ensinar com toda a calma do mundo. Claro que também eu tenho os vasos linfáticos, já vou te falar qual é a função dos vasos linfáticos. E a gente tem a linfa. O que é a linfa, primeiro? A linfa, galera, é um líquido claro formado basicamente por plasma sanguíneo e leucócitos. Traduzindo, se você pegar o nosso sangue, separar para um lado o plasma e separar para o um lado os glóbulos brancos, você vai ter o que a gente chama de linfa. É a linfa. Lembrando, porque, claro, o que dá a coloração muitas vezes ao sangue é o ferro que está na hemoglobina da hemácia, então ele vai ter essa coloração. Mas se você tirar essa hemoglobina, se você tirar a hemácia, se você tirar as plaquetas, a gente vai ter o que a gente chama de linfa. Agora vem a pergunta, como é que ela surge, Kennedy? Como é que essa linfa ela vai surgir? Primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar, galera. Olha, qual a função dos vasos linfáticos? Primeira coisa, bora lembrar aqui do sistema sanguíneo, olha, lembrando que eu tenho uma artéria, geralmente a artéria, galera, ela tá levando sangue oxigenado para todo o corpo, com exceção lá da pulmonar, mas tá levando sangue oxigenado. Então ela vem trazendo até que ela fica menor e se transforma numa arteríola. O que, que essa artéria, ela vai ter que fazer? Ela vai ter que dar para as células nutrientes. Eu vou ter que dar para a célula glicose, eu vou ter que dar para a célula aminoácidos, eu vou ter que dar para a célula também, bora colocar aqui, Oxigênio. E isso, essa troca aqui, vai acontecer no que a gente chama de capilar sanguíneo. Tem vários capilares dentro do nosso corpo. A célula vai fazer a respiração celular e acaba devolvendo também o que a gente chama de gás carbônico. Galera, existe uma troca aqui de tanto de gases e de substâncias, de água, tá? E o capilar, uma das funções dele é absorver tudo isso de volta. Exemplo, extravasa líquido. E eu tenho que absorver esse líquido Porém, o capilar sanguíneo Ele não consegue absorver tudo Ele consegue absorver grande parte Mas ele não consegue absorver esse líquido Que fica entre as células Primeiro, como é o nome desse líquido Que fica entre as células? Ele pode ser chamado de líquido interticial De novo, qual é o nome dele? Líquido interticial Daí que entra o sistema linfático Olha que legal, galera Existe um vaso no nosso corpo Na verdade, vários vasos que são chamados de vasos linfáticos. Assim como existe um vaso linfático, existe um capilar linfático que tem menor calibre. Qual é a função dele? A função dele, galera, é basicamente drenar esse líquido intersticial, absorver esse líquido intersticial que o capilar não conseguiu absorver da célula, tá? ele absorve e posteriormente ele vai devolver para o sangue. Então essa é a função do vaso linfático. Bora de novo? Com toda calma? De novo Lembrando, a célula precisa de nutrientes Quem é que vai dar esses nutrientes para ela? São nossos vasos sanguíneos Lembrando que a, a troca gasosa, a troca de nutrientes Acontece num, num vaso sanguíneo bem menor chamado de capilar sanguíneo Onde eu vou pegar e eu vou dar coisas Porém tem líquido extravasado aqui E o capilar sanguíneo ele consegue absorver grande parte Porém ele não consegue absorver tudo Nesse momento vai entrar um vaso linfático ele tem um capilar linfático que vai absorver esse resto que ele não conseguiu. Ele vai absorver para quê? Para devolver para o sangue de novo. Traduzindo, o vaso linfático, galera, ele serve para drenar, absorver esse líquido intersticial que ficou entre as células e, posteriormente, devolver para os vasos sanguíneos. Olha aqui esse conceito, responsáveis pela drenagem de líquido tissular. Se você encontrar esse termo em prova tissular, quer dizer entre tecidos, tá? Ou líquido interficial entre células que não foi absorvido pelos capilares sanguíneos, tá? Pelos capilares sanguíneos, até colocar aqui, capilares sanguíneos, retornando, -os, retornando -os à circulação sanguínea. Então, essa é a função. Não sei se você estudou lá em sistema circulatório, galera. Eu ensinei pra vocês também que dentro das veias existe válvulas, a artéria não tem válvula, tá? Mas dentro das veias tem válvulas. Aqui, olha que interessante. Dentro também do vaso linfático, existe válvula. Então, se cair em prova, quais são os vasos que possuem válvulas? Você vai marcar que são as veias e são os vasos linfáticos. Então, quando o líquido ele segue esse percurso aqui, ele vai seguir esse percurso, passou por uma válvula, não tem como voltar mais. Tudo bem? Então, bate um print e anota isso aí. Galera, o nosso corpo está cheio de vasos linfáticos, e esses vasos linfáticos, lembra, a função deles é ficar drenando todo esse líquido que está extravasando das células, o líquido intersticial, que a gente chama de linfa. Porém, esses vasos linfáticos, eles têm que devolver, lembra, eu já falei, tem que devolver essa linfa para a circulação sanguínea, é por isso que todos esses vasos linfáticos, eles vão sair de todo o corpo e eles vão se reunir em dois ductos para poder devolver para a circulação sanguínea. São dois ductos. Quem são esses ductos? Olha para cá. Existe um ducto que fica do lado direito. Para lembrar a anatomia, lembra que a anatomia é você analisando de frente. Então, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Então, galera, os vasos linfáticos, eles vão se reunir em um vaso maior que é chamado de ducto. Existe o ducto direito, porque fica do lado direito, e existe o ducto torácico. Por que o nome não é um nome, né, ducto esquerdo? Porque ele fica mais no tórax aqui do que do lado esquerdo. De novo, todos os vasos linfáticos que drenaram toda a linfa de todo o corpo, eles vão se reunir em dois vasos maiores, que são chamados de ductos. Esse tem o ducto direito e aqui tem o ducto torácico. O que, que eles vão fazer, Kennedy? Eles vão devolver a linfa para a circulação sanguínea. Só que se cair em prova, galera, eles vão devolver para duas veias específicas. Aqui, o ducto direito, que é um vaso linfático, ele vai devolver a linfa para uma veia chamada de veia subclávia direita. O que é a veia subclávia direita, Kennedy? É basicamente aqui que fica... Na clavícula, nossa clavícula, tá? tem bem aqui, olha, a jugular direita, eu tenho aqui a veia subclávia direita, e o que, que vai acontecer? Esse sangue, por que ele está sendo devolvido aqui? Porque logo aqui, o sangue ele vai migrar para o coração, olha aqui, olha. Então ele já está entregando basicamente perto do coração. Bem aqui eu já vou ter a veia, chamada de veia cava superior. A mesma coisa aqui, o duto torácico, exemplo, vem é, é, vasos linfáticos, Quase de todo o corpo e vão aqui se reunir nele, duto torácico, e ele devolve a linfa aqui para a circulação sanguínea na veia subclávia esquerda. E dessa forma vem aqui, opa, e vai para o coração, tá? Só por curiosidade, olha, o ducto direito ele drena ou ele recebe linfa de que parte do corpo? Ele recebe do membro superior direito, então eu drenei todo esse membro aqui, olha, superior direito, eu drenei e vai aqui se concentrar no ducto direito, ele recebe de quem mais, Kennedy? Do tórax direito, então drena toda a linfa aqui, e face e pescoço direito. Então ele recebe todo esse líquido intersticial, que no caso é a linfa, e vai devolver para a circulação sanguínea aqui. Enquanto que o duto torácico, ele que drena mais, ele na verdade que recebe mais linfa para devolver para o sangue. Só para ter uma noção, ele vai drenar aqui dos membros inferiores, os dois membros inferiores, o abdômen, o tórax esquerdo desse lado aqui, o membro superior esquerdo e a face e o pescoço esquerdo. Tudo bem? Saindo da frente para você bater um print. Agora dá uma olhada nessa imagem aqui no lado. Esse inchaço que você está vendo é chamado de edema, galera. Edema. O edema, na verdade, é um inchaço por acúmulo de líquido nos tecidos. Esse acúmulo pode ter acontecido por um processo inflamatório, por uma alergia que vão fazer que vou ensinar na verdade como acontece o processo inflamatório como acontece a alergia é porque ocorre uma vasodilatação dos vasos sanguíneos eles acabam perdendo muito líquido tá ou pode ser problema nos vasos linfáticos que não estão conseguindo drenar muito bem esse líquido não estão drenando acaba acontecendo esse edema ou pode ser problema nos dois agora alguém pode me indagar Kennedy, eu entendi tudo bem que os vasos linfáticos eles servem para drenar esse líquido intersticial mas se pode Porventura, tiver um vírus, uma bactéria, ou seja, um invasor. O vaso linfático, ele vai pegar esse líquido e vai devolver para o sangue? Não, galera. Olha como o corpo é inteligente. É por isso que no caminho dos vasos linfáticos, a gente vai encontrar vários linfonodos. Dá uma olhada aqui no lado. O que são linfonodos? Já foi chamado de gânglios linfáticos. Eles são órgãos que servem para pegar esse líquido da linfa e analisar para ver se tem alguma substância estranha. Mas o que, é que eles possuem? Eles possuem vários leucócitos, que são glóbulos brancos, principalmente linfócitos. Se por acaso ele percebe que tem um agente invasor, ele vai lá e combate esse agente invasor, não deixa passar para a circulação sanguínea. Muitas vezes eles podem até inchar, é o que a gente chama popularmente como íngua. Eu acho que você já ouviu falar nesse órgão que eu vou mostrar aqui no lado, que já foi chamado de amígdala ou amígdala, galera. Elas são ricas em linfonodos, ou seja, elas fazem o combate também de agentes estranhos. No caso da amígdala, ela hoje é chamada de tonsila palatina. A tonsila palatina, ela serve para identificar agentes invasores que vão entrar pelo nosso trato digestório. A gente tem também outras tonsilas. Tem uma tonsila, dá uma olhada aqui no lado, que ela fica também no nosso trato, começo do nosso trato respiratório. Ela é chamada de adenoides ou novo nome hoje de tonsila faríngea. Então não esquece. Tonsila palatina seria amígdala. A tonsila farin seria a adenoide. E no final da nossa língua também tem outra tonsila, que é chamada de tonsila lingual. Eu acho que muitos de vocês que estão do outro lado, quando tiveram alguns processos inflamatórios, já deve ter alguma dessas tonsilas inchadas. Outro órgão que faz parte do nosso sistema linfático é o baço, galera. Dá uma olhada aqui no lado. O baço, ele fica do lado esquerdo do nosso abdômen. E ele também ele é rico em linfonodos, ou seja, ele faz o combate de substâncias estranhas. Também ele pode armazenar, armazenar linfócitos. Quando o corpo ele precisa, ele pode liberar esses linfócitos. É também no baço, galera, onde algumas hemácias elas acabam morrendo. E também ele armazena hemácias. Exemplo, quando você tem uma atividade física intensa, ele pode pegar a hemácia armazenada e pode liberar para o corpo. E por incrível que pareça, existe outro órgão que muita gente considerou por muito tempo um órgão vestigial E tem autores ainda que consideram, porque dizem que não é uma função nossa, mas é um apêndice verbiforme. Pra muitos, não. Ele só inflama, não faz nada. Mas, galera, já foi comprovado que o apêndice ele tem, sim, alguns órgãos linfóides e foram encontrados vários linfócitos nele. Então ele pode, sim, combater algumas substâncias estranhas. Todos esses órgãos que eu falei até agora para vocês, eles são chamados de órgãos linfóides secundários. Por que o termo secundário? É porque é nesses órgãos que vai acontecer o combate direto com o agente invasor. Ou seja, os linfócitos, eles, têm linfócito T, linfócito B, onde vão lá brigar com o agente invasor, tem o um linfócito T CD8, que é o um matador, a gente vai falar melhor em sistema imune futuramente, vai ter o um linfócito B que vai produzir anticorpos, então é onde acontece o combate direto. Porém, galera, tem dois órgãos muito importantes que são chamados de órgãos linfóides primários. Por que primário? É porque é nesses órgãos onde vai ser originado e amadurecido esses linfócitos. Um que eu vou dar como exemplo, olha aqui no lado, é a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ela é considerada, cuidado galera, não está. No osso, ela está dentro do osso. É um tecido que a gente não considera tecido ósseo. É um tecido chamado de tecido hematopoético, ou seja, ela está dentro do osso, tá? A medula óssea vermelha, ela é responsável pela produção de todos os linfócitos. Na verdade, a medula óssea vermelha, a gente vai estudar futuramente em tecido, ela produz todos os leucócitos, todos os glóbulos brancos. Pra gente aqui, o que é importante é que ela produz linfócito B... E ela também produz linfócito T. Porém, olha que interessante, ela só amadurece o linfócito B. Ela não amadurece o linfócito T. Traduzindo, ela origina o linfócito T, mas ela não amadurece o linfócito T. Kennedy, então onde é amadurecido esse linfócito T? Dá uma olhada nesse outro órgão, linfóide primário aqui. É o timo, galera. Não sei se vocês já ouviram falar do timo, que é muito importante principalmente na nossa infância, o timo se cai em prova, a, a principal função dele é o amadurecimento do linfócito T. Por isso que o nome dele é T de timo. Agora como eu sei que você que está do outro lado aí quer a sua anotação, eu vou colocar no quadro, então dá uma olhada para cá. Então galera, existem os órgãos linfóides, tem o que a gente chama de primário e secundário. O primário originam e amadurecem hoje linfócitos, tá? Grande exemplo pode ser a medula óssea vermelha e o timo. A medula óssea, ela origina e amadurece o B, mas apenas origina o T. Por quê? O T é amadurecido apenas no timo. O timo amadurece e seleciona os linfócitos T. Beleza? Os secundários, galera, é aquele combate intenso de invasores com grande quantidade de linfócitos. A gente tem aqui como exemplo os linfonodos, combate substâncias invasoras. E aqui também tem as... Tonsilas, tem a tonsila palatina, tonsila faríngea, tonsila lingual, que são ricas em linfonodos. Calma que a gente tem que falar do baço ainda, dá uma olhada pra cá. Funções do baço, então olha, como eu falei, são ricos em linfonodos, armazena linfócitos em monócitos, a gente vai ver futuramente que os monócitos é como se fossem macrófagos no sangue, tá? Destruição de hemácias, tem gente que chama até que faz parte também do cemitério das hemácias, Armazena é massa, quando a gente precisa ele vai lá e libera. Galera, caiu uma vez em prova, olha o que eu estou falando, caiu uma vez em prova que quando a gente come um carboidrato, ele, a gente faz a digestão dele, se transforma em glicose, o nosso corpo absorve, nosso intestino e vai direto para a capilar sanguínea. Quando a gente come uma proteína, a digestão, até aminoácido, a gente absorve e vai para a capilar sanguínea. Quando a gente digere um lipídio, o lipídio principalmente tem uma longa cadeia carbônica de ácido graxo, lembrando, aula de lipídio, lipídio, a digestão dele, ácido graxo, mais glicerol. O que vai acontecer, Kennedy? Não vai direto para a capilar sanguínea, vai primeiro para a linfa. A linfa que vai drenar essa gordura, tá? E depois vai mandar para os capilares sanguíneos. Então, outra função do nosso sistema linfático seria isso. Coletar e absorver ácidos graxos e glicerol. Lembrando que ácido graxo e glicerol é o produto da digestão dos lipídios absorvidos no intestino. Galera, espero que você tenha gostado dessa videoaula de sistema linfático. E se você quiser saber mais sobre o que é linfócito, o que é monócito, o que é macrófago, eu recomendo você assistir a próxima aula que a gente vai falar sobre sistema linfático.